E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e hoje estou aqui fazendo uma pequena, singela, mínima homenagem ao nosso amigo Tael do Games Imperdíveis. O que, que eu ia fazer? A ideia original era trazer o Naruto Arena, mas eu tive alguns problemas até por tempo e acesso do computador e tudo mais para poder fazer uma, uma gameplay decente. <risos> Não tive tempo de fazer uh, uma, uma jogatina adequada né Eu queria fazer um negocinho mais bacana e tudo mais Não consegui Então o que, que eu realizei? Trazer aqui o, o nosso Ice Village Nosso Tails sempre traz aqui com, com maestria A cidade dele já está gigantesca né o Ice Village, o joguinho da Era do Gelo Daí o que a gente vai fazer? Vai tentar dar uma, uma gerida aqui na, na cidadezinha. Vamos aprender aqui, ó. temos que descobrir junto a melhor maneira de começar. Negócio da família. Ó, só vamos ver se tem algum. O bicho preguiça bebê Ele vira. Ó. Você quer um bebê agora? Custa somente uma nós. Sim. Beleza, ó. vamos adotar um, um bicho preguiça, eu não sabia que bicho preguiça vinha em ovo Esfregue o ovo para ter uma surpresa O ovo foi chocado, olha ali, rapaz Um ovo e bicho preguiça Então tá, então os bichos preguiça vêm em ovo agora, tá bom bueno. olha, olha que coisa mais fofa, tão bonitinho Beleza, deu um nome ao seu vilarejo Vai ser o... Retro Retrovila <risos> Retrovila, rapaz Olha aí. somos uma família, vamos lá O que, que eles estão fazendo? Ganhei uma moedinha? Ganhei uma estrelinha oh, Vamos ver O que, que eu posso fazer aqui? Eu não sei, oh, bebê mais mil eu Não vou gastar mais mil agora eu Quero ver o money aqui, o money está precisando de comida oh, Mova a pedra para o desenho Beleza, vamos lá ver a pedra, olha ali, tem mais alguma coisa para fazer, deixa eu clicar, vamos mover Ok, Tá. conseguimos, ó, temos objetivos aqui, ó. você tem que ir aprendendo, se estranho né rapaz O que eu tenho que fazer aqui que eu não entendi, tem que... Vamos mover pra cá Aí. Olha ali, abrindo caminho Viu? Ah, será, que eu tenho, será que eu tenho que mover mais? Aí Agora a gente pode ver aqui ó Círculo da vida, todo mundo tem direito a descansar Depois do trabalho duro, vamos recolher Os nossos amigos preguiças oh, Tem mais um ovo aqui Vamos chocar o ovo ainda né? Já que tem Parabéns, o ovo foi chocado ganhamos. É mais uma preguiça, né? Temos então, dois bebês preguiças. Ó. A família bebês preguiça é completa. Veja como eles estão felizes. Recompensa. Bora. Ah, quer saber minha localização? Tá, vai, vai. Pega a localização. Beleza. Estamos nível 3. Olha aí. Ó. moedinha. Vamos clicar nos bonequinhos aqui. Ó, que eles vão me dando as coisinhas. Todo mundo precisa carregar seu próprio peso. Cita. Vamos ver o que a gente tem que fazer. O Scratch! Vamos dar diversão, diversão aos nossos refugiados. Será que é aquele do Scratch? Ah, eu, eu, eu gosto quando o Tayo jogo aquele lá. Vamos botar um, um coisinho de piranha. Vou botar. Vou botar do lado do desenho. ver ver que eu posso botar? Deixa eu. Aqui, não vou deixar tão perto da. Das preguiças. Beleza. Ó, scratch aparece de vez em quando para esconder sua nós em outro lugar. Então para pegar sua nós. Aí. Olha ali, rapaz. Jogue o jogo. Beleza. Kung Fu do Scratch. Esse aqui eu adoro quando o tá, Tail joga. <risos> Praticar-se recompensa. Jogue por uma moeda. Vamos lá, tem uma moeda. Como é que eu faço aqui? Ai. Tá, peraí. Ah, tá, tá, tá, entendi. Ah! Ah, perdi um. Ah, moleque, aqui é Zangetsu Ah, não pode ser no rosinho. Ah, é só no. É só no zazuzinho. Eita, é, tá, tá fugindo! Tá fugindo, louco! Toma! Ai, ai, ai. Ah, moleque, com o Scratch? Eita pomba Nossa, foi legalzinho Pô, acertei 27, tá bom Tem que clicar Aí, triplo... Ah, droga Não, vai, vai, vai, vai mais um Aí, preguiça vermelha, boa Preguiça o que todos os seus amigos? Não, vamos continuar Vamos continuar, ganhamos uma preguiça vermelha No joguinho do Scratch eu gosto de ver esse aqui quando o Théo joga, rapaz, esse jogo do sketch é bem legal. Ó, vamos ver o Seed, boneco de neve com a minha cara, vamos lá, bora. O jogo é bem, ele bem, esse <risos> se governa, né, ele vai só mandando na gente. Seed de neve. Ah, boneco. Aí. Vou botar aqui do lado das preguiças, né, pra ficar tipo o um, um recanto, a esquina das preguiças. Vou botar mais um ou não? Vamos ver aqui, ó. indique o caminho. Está numa placa de neve do seu inventário. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Onde é que eu vou botar? Coleção. Aqui, colocar. Beleza. Tem que virar. Aí. Olha ali, ó. bem certinho, bem do lado da entrada. Muito bueno. A gente vai só por enquanto, a gente vai obedecendo. Né? Ele vai mandando a gente vai obedecendo nossa aqui tem um, um cineminha, cineminha eu vou botar mais afastado aí. acabei de cantinho assim pra não interferir nas outras coisas, vou pegar a moedinha vou pegar a moedinha aqui dá pra pegar alguma coisa aqui não pega nada aí estrelinha, moedinha mais alguma coisa pra pegar? não tem que ficar cuidando, ah oh, o money o Mani e o City estão tá aí, ó. isso Pássaro Bicudo querendo pousar nas minhas presas. Precisamos de uma casa para o Pássaro Bicudo. Beleza. Vamos lá, Pássaro Bicudo. Estou ficando sem espaço aqui. Tem que dar uma expandida. Cabe aqui no meio? Não. Tem que ficar aqui do Cabe aqui? Não cabe. Cabe aqui? Não cabe. Não tem espaço. Vou ver o CID aqui que tá banho de lama. Compre um spa de lama. Um spa de lama é pequenininho. Tem que achar bem na entrada, né? Aí! Como é que eu faço, será, para aumentar o meu... A minha cidade. Opa, peraí, peraí, peraí, Como é que eu faço... Ó, expansão do vilarejo. Ah, agora sim. Uma expansão eu posso fazer gratuitamente. Olha ali, agora eu posso botar... Aquele bagulhete do, do berçário Vamos lá Não há famílias disponíveis Tá, então, bom Tem uma família aqui, sim Como é que eu, como é que eu tiro essa galinha daqui, rapaz? Ó, 10 mil de dinheiro, as nozes eu quebrar aqui, cara, eu vou gastar 10 mil de dinheiro. Aí, vamos fazer aquele investimento. Tá, vamos ver. recolher dinheirinho. Tem um scratch congelado aqui, scratch no gelo. Vamos ver. aí. Eu vendi o um scratch no gelo? Capaz! Tá, agora eu tenho, eu tenho essas galinhas aqui, rapaz, eu quero eu quero dar um jeito de. de despachar ela. Aqui, aqui, obtenho um pássaro bicudo, mas eu já tenho. Vou ter que gastar mais três 3 mil. Olha tem um pássaro bicudo andando por ali, rapaz. Agora eu posso ficar atando essa recompensa, tem moeda, tem estrelinha, tem muita coisa. Olha, nível 4 rapaz. Nesse aqui se tu ficar desatento, tu já tá nível 10 e nem sabe por onde. Vamos pegar tudo que a gente tem de tinheirinhos. Assistam um o anúncio. Não, não quero assistir anúncio. Vamos ver a missão do Mani. Os bichos preguiços dizem que os pássaros bicudos estão com fome. Acho que devemos alimentá-los. Recolham a família de pássaros bicudos. vamos ver é, eu posso fazer? não, deixa eu... aqui tá, eu não entendo aqui, ó. os bonequinhos estão aqui, eu não consigo pegar eles encontrar par, mas tem um par ali rapaz tem que gastar mais 3 mil, vai fazer gastar mais 3 mil Vamos ver aqui que eu posso fazer o Cid. O que, que o Cid está pedindo? Adorei correr todos os dias eu ver uma família inteira de pássaros bicudos. Ah! Pássaros bicudos? Aí, aí que tem uns pássaros bicudos aqui, Ó, Espaço de manobras está ficando um pouco bagunçado. Expanda seu vilarejo. Já fiz isso. Oh, acho que precisamos dos Paleoterium Fikish. Vamos achar esse Paleoterium Tem que comprar, né? É tudo que tem que comprar, meu Deus Ah, eu botei no lugar errado Dá pra mexer? Ah, droga Eu tenho que prestar atenção quando eu clico nos bagulho que nem tudo eu posso mexer, né? Eu posso? Ah, não, eu posso sim. Aí, botou tá bem engatadinho. Moeda. Recolho os animais. Como é que eu recolho os animais? Ah, tem que ter uma noção de gerenciamento aqui, rapaziada. É bom no jogo, tá doido. Aqui, ó. Tá, vamos ver. Ah, tem uma de perdida aqui. aí boa. Vamos dar mais uma olhada. O que, que eu tô fazendo? Recolho os animais. Mas como é que eu recolho os animais? Caramba. Eu não sei, eu não sei recolher o bagulho? Tá e agora? Tá pera aí. <risos> pera vamos ver. Tá, tô tentando recolher os animais, caramba. Ah, tem que fazer. Tem que pegar o parzinho. Né? Como é que eu. Vamos comprar o parzinho por 4 mil? Tá acabando meu dinheiro. Boa, agora, pessoal. Deixa eu dar um tec-tec-tec-tec-tec. Cara, a cidade do Taio tá gigantesca. Não sei como é que ele consegue fazer esse gerenciamento tão bom. Eles brotam maçãs, eles brotam estrelinhas, brotam um monte de coisa Ah, vou ter que completar a família desse boneco aqui Três contas, o outro tá ali passeando, ó Já tá sobrando bicho, rapaz, tá sobrando bicho Vamos lá Complete a família aí da tela, mas eu já fiz Ah, tem o bebê ainda por cima Quer o bebê? Tá, vamos gastar uma noz do Scratch ah, tem que esfregar o ovo. Boa, o ovo foi chocado. Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é especial para o aniversário do nosso amigo Tael. Ele vai se... E ele é um vídeo colaborativo. Ele vai ir tanto no, no, no Retro Games quanto para dar aquela força para o nosso amigo Tael. Então vamos dar um... vamos ver o que, que falta a gente fazer. Complete a família. Não completei ainda, meu Deus. Mais um bebê. Não, eu tenho pouco de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Vamos alimentar esses bichos para me dar mais dinheiro. Tá, tem 1500 de dinheiros. Recolha todos os animais. Cara, é o Cid que tá recolhendo os animais? Não, é o. Como é que é o nome do outro lá? Ih, tem que completar a família desse aqui também. Ah, tá faltando dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro agora, meu Deus? Deixa eu ver tem mais missão para fazer. Estou só, só com essas três missão. E estão sem dinheiro! 1.700 e pouquinho. preciso juntar 3 mil para pelo menos comprar um dos. um dos. aqueles passarinhos ali para completar a missão dos passarinhos. Oh, falta falta 1.300 saindo. Esperar esses aqui trabalhando. Oh, já vamos ganhar mais um dinheirinho. 1.800, rapidinho a gente já consegue. Vamos pegar as maçãs. Vamos recolher o dinheiro do spa. É que esse, esse desenho aqui não dá nada pra gente, né? Aqui já foi. Opa, quase, quase. Aí, rapaz, conseguimos um bom dinheirinho agora, com nível e tudo mais, temos 5 conto de, de pila. Vamos mais um bebezinho aqui e completar a família. A família, como é que é o nome desse trem aqui? A família dos bicudos. Beleza, vai ser chocado. Agora sim. continuar para continuar boa Ó, tem coisa de Natal 5 ah, mil de dinheiro boa vamos comprar um bebezinho é? não tenho? Ó, pequeno mas importante precisamos cuidar das criaturas grandes pequenas nós achamos árvores pequenas? Ah, fala sério compre árvores pequenas aguenta aí eu quero completar as famílias aqui primeiro Aí, vamos catar as famílias aqui. Ó. Você quer chamar o bebê? Ah, não. Vamos, vamos gastar essas nozinhas. Vamos gastar essas nozes pra... A gente ter os bebezinho Aí. Temos mais de um bebezinho agora... Só que o problema é que ele quer outro, né? A gente tem dinheiro, sim Vamos encher esse aqui de dinheiro bora quebra tudo ah, não, ah, não sei se é pra bater ou esfregar já temos mais um a ah, gente vai completar uma missãozinha, acho que a gente consegue continuar, beleza Pera aí, estamos... opa o oh, caminho do bem povo está reclamando de bolhas em suas patas as estradas novas eram ah, tem que comprar Estrada de terra aí, quantas, quantas dá aí no... Eu não estou me achando aqui, caramba. Aí, aí, <risos> boa. Ah, tem muito, muito coisinha para recolher. Pera, para deu aí, Vou recolher os ourinhos, recolher as maçãzinhas. Cara, já temos mais missões nos esperando, tem um monte de árvore, tem coisa, tem neve. Mas, contudo, entretanto, porém, nós vamos finalizando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa mínima, mínima, mínima homenagem para o nosso grande brother, Tael. Espero que o Tael já bata seus 20 mil inscritos rapidinho, rapaz. Já está nos 10 mil, Vou voltar com suas narrações. Naruto Arena, Ice Village, entre outros, Harley Play. <risos> Ele adora fazer esses conteúdo mais voltado para anime, cosplay e tudo mais. Espero que vocês curtam o canal dele, ele é muito bacana, um parceiro do canal desde, desde a versão 1.0. Espero que vocês possam dar uma passadinha lá e ajudar ele também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, muito importante também quem puder dar aquela força, eu agradeço demais. Já falei demais, pessoal, e até a próxima.